E aí pessoal, Alexandre Nogueira, tudo bem com vocês? Meio descabelado aqui de óculos, mas vamos lá. Amanhã vai ter uma manifestação em frente ao Mercado Livre. Isso mesmo, uma manifestação organizada pela, pela Adriana e pelo pessoal do grupo dela. Em teoria tá super bem organizado, tá? Já tá comunicado a polícia militar, já estavam fazendo comunicação ao setor de trânsito, ela vai ser em frente ao Mercado Livre ali nas Nações Unidas, tá? Vou deixar abaixo aqui os dados, tanto para o evento quanto para a vaquinha que eles fizeram para confeccionar as faixas, carro de som, camisetas e etc o link está aqui embaixo também para você poder ter todas as informações e se inteirar sobre isso, tá certo? A manifestação é contra o que o Mercado Livre voltou a fazer, que é cobrar aquele frete no carrinho, então uma venda clássica que vai de 10% de lucro, 15% de lucro você teria para menos 50% de lucro, ou menos 200% de lucro, então você entra no chat, a informação deles é que a ferramenta funciona assim e que eles vão ativar e, acima de 120 reais. Sempre o frete você vai pagar a conta. E que ou você cancela ou você envia. E se você cancelar demais, conta contra você na reputação. Então é isso que o pessoal vai reivindicar. Eles vão estar tá lá, que é o mesmo horário de um evento que vai ter no Mercado Livre, que é o pré-Mercado Livre Experience. Então eles vão aproveitar. Vai ser das 14 às 19 horas, tá? Então não é às 10 da manhã, nada. Das 14 às 19 horas. Os links todos estão aqui embaixo. Mesmo assim quem for a manifestação, vamos ter consciência sem depredação, fazer uma manifestação pacífica, que isso sim é garantido por lei, para que vocês possam fazer, que todos nós possamos fazer, tá certo? Então com muita calma, mas realmente reivindicando, o pessoal já está falando aí com rádios, já está falando com empresas, já está falando com televisão, para que realmente isso saia na mídia, tá certo? Então, manifestação contra o mercado livre, contra o frete abusivo, contra... Essa tarifa que está sendo cobrada, tá certo? Que é tarifa surpresa, o pessoal está chamando frete surpresa, certo? Enquanto frete abusivo, Tá aqui embaixo as informações. Infelizmente, Mercado Livre, nós não temos opção. Você colocou uma arma na nossa cabeça e falou que eu tenho três escolhas. Cancelar a minha venda, eu tiro essa arma da minha cabeça, Beleza. Só que, em contrapartida, eu perco a minha reputação. Em contrapartida, eu perco uma venda. Em contrapartida, eu perco todo o lucro que eu poderia ter. Agora, se eu não cancelo, eu não ganho nada. Eu trabalho para você. Eu pago a sua comissão, eu pago o frete que você está prometendo para o cliente e fico com o um prejuízo. O vendedor não tem como pagar essa conta. Tem bastante gente aí capaz de entender isso e eu sei que bastante gente está entendendo isso. Se a ordem veio da Argentina, chama os hermanitos e bate um papo com eles, essa conta não fecha para o vendedor, só fecha para o Mercado Livre, tá certo? Então, manifestação aqui embaixo, já tem uma galera que confirmou, tem uma galera que já ajudou, então eu acredito que vai dar sim para fazer barulho no Mercado Livre. Um grande abraço para vocês!